mais um vídeo dessa trazendo para vocês mais um The vlog bom rapaziada para quem não sabe eu tô aqui na minha cidade aqui em Joçaba de Santa Catarina e rapaziada a gente veio aqui no lugar de domar cavalo, tá ligado muito muito massa eu já tinha visto várias vezes como eu era pequeno eu não lembrava mais tá ligado mas esse lugar aqui mano muito irado rapaziada olha isso mano. o tamanho do, do negócio aqui e a gente tava Tentando subir ali. Tentando subir, né? Porque eu não, não vou subir, né? Porque eu não, como eu não sou acostumado nessas paradas aí de andar cavalo toda hora. Eu nem subi, tá ligado? E outro, o cavalo recém, recém foi do e eu não vou me arriscar a andar né, no cavalo. Meu, meu, meus chios ali quase caíram no cavalo. Deu umas brecadas ali, mas quase foram. E aí é, já aí rapaziada, eu tô aqui, mano. Mano, olha que lugar é fora na né? moral. Aqui não tem muita coisa pra fazer, tá ligado, rapaziada? Mas as vistas, vistas daqui, só nascendo daqui é muito louco, tá ligado? Então vale a pena dar uma visitada. que é basicamente interior, né, rapaziada? Basicamente não é interior de Santa Catarina. Então, eu, eu venho aqui de vez em quando. Né? Geralmente eu venho no Natal. É, pra fazer negócio de família, essas coisas. E... E às vezes eu venho aqui pra visitar aqui, dar uma visitar aqui porque a maior parte da minha família fica fica aqui, tá ligado? Então geralmente às vezes eu venho. Mas eu não venho muito porque a estrada aqui pra vir pra cá é um pouco ruim, tá ligado? Ah, você deve estar tá se perguntando quantas horas deve demorar pra de viajar de carro, né? Então batém 7 horas, mesmo horário de, daqui, de Balneário, de Balneário pra, pra São Paulo, só que em São Paulo é um pouquinho. Mais rápido que é pista dupla, né? Então é um pouquinho, não tem muito trânsito também. E aqui geralmente quando você vem para cá tem muito trânsito e outra. É, a gente vai subindo um morro, né? Vai subindo um morro e cada vez vai subindo, vai vindo mais trânsito. Geralmente é assim que funciona por causa dos caminhões. Os caminhões não aumentam subir muito rápido aí fica dando trânsito aí na estrada. Mas é isso aí, rapaziada. É esse estou aqui agora. Daqui a pouco eu vou voltar lá pra casa da minha avó Rapaziada, muita gente é, ficou pedindo aí pra mim trazer mais vídeo Da Cavalgada lá, do último vídeo que eu fiz da Cavalgada Tá aqui no encaixe, tá aqui no encarte, se você quiser ver E muita gente pediu pra mim trazer mais conteúdo daquele tipo Como eu não moro aqui, eu não consegui trazer antes, tá ligado? Então, esse daí ó vai ser um, um pedido de você lá atrás lá Acho que faz uns três meses, seis meses aí que eu fiz a última cavada. E aí rapaziada, segue o stake aí, agora eu vou de verdade. Segue o stake e já volto com vocês. Fui I get lost sometimes and I can't seem to find a light between the walls I built for myself right in my mind. And then you came over and you showed me love That I never had seen before now, when I got you, it's all gonna be alright Thinking about all the things we did tonight What a time to be alive Just you and I Just you and I era paramos aqui pra, tom, pra tomar uma coca aqui, uma água aqui Porque mano, tá, tá ficando calor, tá ligado? Aqui geralmente no verão é muito abafado, velho não, não é, tipo, é da hora ficar aqui no verão, mas é muito abafado E rapaz vocês estão ouvindo a cachoeira, né mano? Porque literalmente aqui tem uma cachoeira Eu vou descer aqui, ó Cuidado pra não esse não era a merda Aí, ó. Aqui ó, literalmente tem é uma cachoeira, velho muito louco, mano. Eu já tomei várias vezes banho aqui, mano. Ali, ó. Mano, é muito gelado essa água. Na moral, mano. Mesmo no verão, rapaziada. É muito gelado essa água. Na moral. Rapaziada, eu vou dar, vou dar um, uma filmada aqui. Fazer uns um steak aqui. Da cachoeira pra vocês. Vai ficar top demais. Tô vendo uma demais aqui pra fazer. Vai ficar top. Se eu não sei se eu vou tomar um banho. Provavelmente eu vou tomar banho. Mas é isso aí, rapaziada. Segue o steak aí. Foi. Bom oh, galera, estamos aqui em Trietil, estamos em outra cidade já, galera. Rapaziada, eu não gravei nada, porque literalmente... Eu não gravei nada de detalhe porque literalmente eu capotei, tá ligado? Eu estava com muito sono. E ainda tô com um pouquinho de sono, mano. Eu acordei às 5 horas da manhã, não consigo mais dormir daí. Depois que eu acordei, tá ligado? E, mano, rapaziada, aqui tem um mini, um, mini, mini golf aqui, mano. Muito da hora, mano. Vou mostrar ele pra vocês depois. E aqui também tem um negócio aqui pra sair tomar sorvete Eu já fiz umas imagens ali Daqui a pouco eu tava mostrando pra vocês Então rapaziada, eu vou fazer um takes aqui pra vocês, mano Do lugar aqui, top pra caramba E mano, uma coisa da hora que tá acontecendo aqui é sol, tá ligado? Mas Boné não, não faz tanto sol porque o, o clima é muito, muito Muita, muita maresia do mar, tá ligado? Então provavelmente vai chover mais, tá ligado? E esse é isso aí rapaziada, segue o stake aí agora. Vou estar tá fazendo steak pro. Oh, o, o, o steak para o outro, só o capeta. Segue o stake aí então, rapaziada. Vou estar fazendo o stake aí do mini -golf aí. Mano, nunca joguei mini golf. Comenta aí se, se você, eu, go. Comenta aí se você já jogou. Comentem aí é, se você já jogaram mini golf ou golfe go, normal, né? Nunca joguei nem mini golf nem golfe normal. Deve ser muito da hora. Um dia eu quero, quero aprender a jogar golfe, tá ligado? Aprender não, não, jogar mesmo, pra ver como é que é a vibe do, do jogo. Mas eu acho um, um, um dos esportes mais da hora aí, pra se fazer, tá ligado? Então é isso aí rapaziada, segue é o stick agora, foi! In the mirror, then I ain't nobody perfect. time then in, time in, in my mind. It's me the mirror, then I ain't nobody perfect. aqui agora num sítio da uma prima minha aqui rapazada olha isso mano olha essa vista rapazada fiz um time-lapse aqui acabei de fazer um time-lapse ali para vocês e rapazada tem muita coisa da hora aqui mano ali tem um quadriciclo quadriciclo ali acho que esse quadriciclo ali é de 450 ele era é bem grande eu já tive um quadriciclo para quem não lembra quem quer quem quer ver o quadriciclo ali tá aqui no card. 4x5 vermelho de 250 cilindades é a mesma cilindade que o que o bug, tá ligado? mano, tem uns patos aqui, velho, tô com medo dos patos vai dar mais marmita aqui olha esse 4x5 aqui, rapaziada que da hora, mano, mano não, muito louco, mano grandão, velho eu tenho certeza que é de 450 cilindades isso aqui e aí tem uns grandes chegar perto deles, eles vão, vão voar, mano, é muito grande, não vou enfrentar não, mano Vai que vem tudo pra cima de mim e rapaziada mais da hora de tudo mano que lá ó vem ali onde tem um negócio ali é tipo um tobogã tá ligado um, um tobogã mano só que tu tipo bota lona uma lona gigante tá ligado até uma lona feita para isso para fazer isso se for se for uma lona meio meio paia tipo rasga tudo tá ligado tem que ser uma lona própria para fazer isso e tu bota ali sabão e água e tu desce numa velocidade você não... Não tem noção rapaziada, é muito rápido, tá ligado? E essa é isso aí rapaziada. Né? Vou fazer mais um check aí Pra vocês, para vocês verem Como que é o sítio aqui Fui Música years me bom galera já voltei para balneário rapaziada ó oh. e tá aqui ó eu o Duque, o Duque, olha pra dar oi pra galera, dá oi pra galera cara, olha pra galera olha, te mordei, hein, bom rapaziada, já voltei pra Balneário rapaziada, eu vim aqui finalizar o, o vídeo aqui, rapaziada, já vou mandar um salve aí, eu falei no story aí que eu ia mandar um salve aí pra quem comentar se nos story lá, então um salve aí pro Léo, o Léo, Léo aí, sempre tá nos vídeos aí, então um salve aí pra ele, então muito comando, e você quer o seu nome aqui no, no vídeo aqui, rapaziada, comenta aí que nesse vídeo aí Eu pego os comentários e envio no próximo, e mando um no próximo vídeo É isso aí rapaziada, tamo junto, até o próximo vídeo aí